Dormir aí, vamos lá, estamos aqui, vamos entrar no Facebook aqui também, aí, legal. Eu tinha começado sem querer no Facebook e, <risos> e, e eu, enquanto eu mexia, tava rolando já o Facebook, um minuto ficou lá, ei Ju, tudo bem? Legal, que bom você estar tá aqui, que bom. Eu tinha entrado no Facebook e agora que eu, que eu consegui, enfim, vamos lá, vamos lá. A Juliana até entrou aqui, legal, a Juliana tá participando, a Juliana tá participando com a gente do, do grupo de introdutório de educação afetiva, tá legal, Ju, fala aqui pra gente como é que tá legal, fala aqui na, na, no grupo, aqui, a Juliana tá no Instagram, tá gente, ela não tá aqui, quem tá no Face não vai ver, mas a gente tá com um grupo de educação afetiva, quer dizer, né, Vou te apresentar aqui primeiro que tem muita gente nova que tá aí, o blog cresceu muito esses dias, nós já passamos de 20 mil seguidores, no Instagram, então quem está no, no Facebook e quiser ir para o Instagram também, pode ir para lá. E né, a gente Aqui no blog eu faço esse trabalho com os pais, faço um trabalho é, para todos os pais que querem superar essa questão desses padrões antigos, uma nova forma de se comunicar com os filhos, uma nova, uma nova forma para buscar outros resultados, resultados que têm feito mais sentido a partir de uma abordagem da disciplina positiva, da inteligência emocional, então quer dizer, no blog a gente faz todo esse trabalho, dá muita dica e depois quem, tá, quem percebe que tá fazendo sentido, é, vem para o WhatsApp, no WhatsApp a gente entrega mais conteúdo, legal, personal baby tá aqui, a, a Nauda, né Nauda? Legal gente, dá uma boa noite aí tá, quem tá entrando aqui, fala de onde está falando, Luana também entrou, Robson tá aqui sempre no Facebook com a gente, legal Robson. É, é, vai dando boa noite, vai curtindo aí também, gente, vai curtindo estou me apresentando porque cresceu muito o blog esses dias, é, tá muita gente com a, o, esse curso introdutório de educação afetiva quem é escola também, a gente está participando, viu Juliana eu vou até, você já tá, você falou, que, eu vi lá eu vi que você falou que, que mandou para mais de 20 papais, legal, pode mandar sim, essa turma já está encerrando a turma da próxima segunda-feira já tem uma escola de São Paulo fechando a turma da outra segunda-feira, e eu geralmente mantenho uma turma só por vez do curso de introdução afetiva, porque depois a gente já vai começando os cursos de disciplina positiva, de comunicação, então não dá para atender todos de uma vez, tá gente? Então E a Juliana, a Juliana viu, ela colocou aqui pra gente, ó, tá bom, cada live, cada grupo tem me ajudado mais, legal, legal Juliana, muito bacana. E hoje eu quero falar com vocês, não vai demorar muito também, eu quero falar com vocês, é uma questão bem rápida, bem prática, que me pegou, a Juliana viu lá no grupo, aquilo ali me doeu, sabe? De, de essa questão de... É, é, eu coloquei aqui para chamar atenção, né? Se você é, subir chorando vai apanhar aqui em casa, essa questão dos sentimentos, das emoções, né? De como a gente não está acostumado a trabalhar isso, sabe? É, de como a gente não tá é, é, preparado para é, trabalhar isso daí, quem que é pai, quem que é mãe, a turma que tá aqui, por exemplo, que tá aqui no Instagram, fala para mim, quer dizer, é que horas que você se prepara, que horas que você é, é, é... divide com o seu filho as suas próprias emoções. Se você tá chateado, se você tá triste, o que, que tá acontecendo, ou é aquele negócio da super mãe, não é? Tem que ser super mãe, a mãe tem que dar conta de tudo, o pai tem que dar conta de tudo, quer dizer, o pai nem pode ter sentimento, nem pode ter emoção. Pessoal, pai falando de sentimento, de emoção. Que que é isso, gente? Não é assim? Não é assim. E aí vai, o que que vai acontecendo? Aí a gente vai, a gente não fala as nossas emoções, a gente não pode falar disso, dos nossos sentimentos. E aí a gente vai criando na criança o quê? Uma li, limitações nela e na gente. Percebem isso? Aí as mães, os pais, vão ser aqueles pais que a partir do momento que você não consegue nem falar que você tá triste, que você tá com raiva, que você tá chateado, você faz o quê? Você se limita naquilo. Aí você ensina o quê a criança? Que a criança aprende com os nossos exemplos. Eu não sei como ela aprende de outro jeito. Se alguém souber, me fala. Tá? A Juliana tá falando que era uma, era uma que achava que não devia falar. Pois é, e a gente acha que não deve falar, e a gente acha que a criança vai aprender isso aonde? Aonde, gente? Você é pai, você é mãe, conta pra mim. Faz sentido isso, uma frase dessa? Se você subir chorando, vai apanhar aqui em casa? Faz sentido isso? Qual que foi o retorno, Juliana? Você está falando que teve aqui, começou a falar. Legal demais, legal demais você ter feito isso, você acreditar em tudo isso, sabe? É, muito, muito obrigado, eu sei que você pega para fazer passou eu vi que você falou que mandou para as escola manda mesmo sabe que esse trabalho que tá aqui gente eu já tive vergonha disso Vou falar aqui ó ao vivo na live eu tive vergonha de pedir para os pais os pais têm que ver é, é, quanto que é importante esse trabalho gente manda para todo mundo manda para todo mundo copia o link copia o link da live manda sabe fala a gente tem que chegar cada vez em mais pais cada vez em mais mães ver aqueles que querem mudar sabe sabe quando o pai vira para você e fala assim ah, não tem outro jeito. Eu sei que tá errado, mas não tem outro jeito, não. Corre lá e fala assim, tem outro jeito. E tem um pai que ensina isso. Tem outro jeito sim, sabe? se não alguém vem cá e me explica. Como que uma frase dessa, se você subir chorando, você vai apanhar aqui em casa. Como que isso educa a gente? O que que é isso? Como que isso educa uma, uma, uma criança? Como que a gente deixar de se expressar? Deixar de falar nossas emoções? Você chegar pro seu filho e falar, filho, hoje eu tô triste. Hoje eu estou chateado, porque aconteceu um monte de coisa que não foi legal para mim, sabe? Mas eu estou vendo as coisas que aconteceram e o papai está é, é, analisando, está buscando, está entendendo para ver o que, que tem coisa que foi ruim, alguém me falou alguma coisa, mas tem, tem, tem um lado positivo disso, deixa eu me pegar nisso daí, a gente está ensinando a criança. Pô, não tem um momento que a gente faz uma transformação maior nas nossas vidas, que quando a gente tá triste, tá chateado, a tristeza tem uma intenção positiva por trás dela. Certo? Então, quer dizer, e a gente dividir isso com os nossos filhos, quer dizer, a gente não pode fazer isso. Eles vão aprender como? Como que essas crianças vão aprender? Quer dizer, é o que que está falando isso? Que a gente estava num curso de introdu é, é, introdutório de educação afetiva, sabe? No WhatsApp. Quem quiser participar, vai lá. Esses cursos ainda estão gratuitos. O Anderson, legal, está aqui no Facebook. Legal, cara. Tenho visto, você tem acompanhado aqui. Bacana. Vamos dividir, vamos passar para os outros. O Anderson, vem para o curso no WhatsApp. Manda o um WhatsApp que eu vou te pôr na, nessa próxima turma. Vem que vocês vão gostar. Lá a gente começa a perceber como trabalhar nossas emoções perceber como a gente começa a trabalhar os nossos sentimentos. Sabe para quê, gente? Para que a gente possa crescer, se aperfeiçoar. E é isso que faz toda a diferença com os nossos filhos. Sabe, hoje eu, hoje eu falando num grupo é que eu participo de coaches e falando justamente isso. Vocês já vocês já viram quando, por exemplo, as crianças estão ali brincando e aí manda para mim, Anderson, manda para mim no WhatsApp, você tem WhatsApp? Vou pegar aqui, eu vou te mandar um WhatsApp lá. Eu quero, você quer, Mariana? Manda o um direct, manda um di no direct, eu quero, manda aqui, gente. Quem quiser pode mandar aqui, mas às vezes eu não consigo achar, porque a live passa, tá? Me manda no direct, me manda no direct, Mariana. Eu vi aqui que você colocou, o Anderson quer. Vamos lá, gente, vamos dividir com as outras pessoas. A Juliana viu aqui, deu depoimento dela e falou. Ana, paz é pai e mãe, é pai e mãe. Aí você fala assim, é pai, não é pai e mãe? Não, serve também, você pode ajudar para professor também, sabe, ajuda muito. Turma, em, me manda no direct, eu acabando essa live eu vou mandar para vocês o link pra gente aprender sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui agora do que, que é isso que eu tô falando. Crianças brincando, vocês já viram isso, né? Manda no zap, ah tá, crianças brincando. O filho tá brincando, foi jogar bola, foi com o primo, até com a gente mesmo, né? Aí ele vem, isso aconteceu comigo com o Miguel há uns dois, dois não, eu esqueço, às vezes, uns quatro anos atrás. Miguel brincando com o primo dele, brincando no computador, no videogame, veio chorando porque é, tinha perdido um jogo pro computador lá. Aí eu, o que, que eu falei? Mas meu filho, você precisa aprender a perder, você precisa aprender a perder, sabe, não é só vitória não, não é só ganhar não, você precisa aprender a perder, sabe, eu já estudava sobre isso, já buscava isso daí, na hora que eu falei isso pra ele, isso doeu em mim, de um jeito, isso foi uma falta de sentido que eu tava falando, sabe, eu falei assim, não, que que isso, sabe, eu levei um choque na hora, um choque, que eu falei assim, isso aqui, isso aqui, eu não tô falando isso não. Eu falei, falei, filho, esquece tudo que eu te falei. O que é isso aprender a perder? Você não, você não tem que aprender a perder nunca na sua vida. Nunca. Nunca. Sabe? Por que, que eu falei isso? Eu falei a primeira coisa que veio na minha cabeça. Sabe? Eu falei o que eu tinha aprendido. Sabe? Eu falei o que achava. Na hora que eu raciocinei e vi, conversei com ele, eu falei, meu filho, olha só. O que, que você acha que aconteceu? Sabe? O que, que você sentiu na hora que você perdeu? Ah, eu fiquei triste que eu queria ter ganhado. Eu fiquei com raiva. Quando você tá com raiva, meu filho, o que, que você faz? O que você tem vontade de fazer? Mas, meu papai, quando tá com raiva, o papai vai lá e, sabe, quer ver, quer fazer. Por exemplo, eu não consegui alguma coisa, eu fiquei com raiva, eu vou fazer até eu conseguir. Eu vou, eu vou brigar por isso até eu conseguir. Sabendo que a responsabilidade, ela é minha. Ela é minha. Tá, pai? Isso a gente já falou, acho que isso aí já é uma conversa antiga, né? A responsabilidade, ela é nossa, ela é sempre sua. Sabe, ela não é do outro, ela não é de ninguém. A responsabilidade é nossa. Então, quer dizer, se eu não dei conta, se eu não fiz, se eu vou educar meu filho, tem que ser agora, e tem que ser assim, tem que ser desse jeito, gente. Sabe, fez sentido essa história do aprender a perder? Sabe, você trabalha com seu filho exatamente na autoestima dele. Ah, você tem que aprender a perder. Tem que aprender a perder, meu filho. Na vida não é só ganhar, não. Já ouviram isso? Você já ouvir isso, gente? Quem tá aqui no, no Instagram, quem tá aqui no, no Facebook, fala isso pra mim, vocês já ouviram isso? Na vida não é só vitória, Não. Se ouviram ouvir essa bobagem, se ouviram ouvir essa bobagem, eu não tô podendo ouvir ditado. Se eu ouço o ditado, eu já fico chocado, que eu falo assim, meu Deus do céu, como que a gente vai continuar repetindo essas coisas? Mas sabe por que é isso, gente? Porque a gente não se conhece, porque a gente não sabe que a gente consegue se aperfeiçoar, que a gente consegue crescer. Aí a gente pega aquilo ali, que a gente um pensamento nosso fixo, um pensamento que a gente acredita que é uma verdade e mantém aquilo ali, e vai seguindo com aquilo ali para a vida inteira. Aí a gente pega e faz pior, a gente passa pros nossos filhos. Não é? Isso é um estudo, tá, gente? Eu tô falando isso, mas isso é baseado num estudo, tá? É no estudo da Carol Dweck, sabe? Que trabalha a mãe... A Carol Dweck é a maior especialista, uma das maiores especialistas do mundo em desenvolvimento infantil, em desenvolvimento humano, tá? E ela trabalha justamente com essa questão de mindset, de pensamento. Quer dizer, quais são os pensamentos que te limitam? E esses pensamentos que te limitam, que nos limitam, gente, eles limitam os nossos filhos. Porque a gente vai passando isso pra eles o tempo inteiro. Luciana, tá tranquilo, viu? Tá tranquilo. Lembra? Lembra que aqui nunca vocês vão ver eu julgar nenhum de vocês. Porque eu fazia a mesma coisa. Eu fazia a mesma coisa. Foi por isso que eu fui atrás, foi por isso que eu fui brigar, foi por isso que eu fui falar com as pessoas, falar com os outros pais. E esse é meu propósito, eu vou fazer isso até o fim. Entendeu? É por isso que eu dou treinamento, é por isso que eu atendo no coach, é por isso que eu faço treinamento online, que a gente está lançando agora a Escola de Paz, o curso introdutório que vocês vão fazer, gente, quem falou que, que vai mandar no direct aqui, pode mandar, vem para o blog, vem pro WhatsApp, um monte de gente botou o um número aqui, deixa o número aqui, Faz o seguinte, deixa o número aqui, quem quiser participar do grupo, deixa o número aqui no, no Facebook, vai ficar no Facebook essa live depois, pode deixar o número que eu vou colocar no grupo. Vou mandar o link direto no message. Pra pessoa ficar à vontade para ela poder entrar, viu? Pode? E a gente vai fazer e vai trabalhar o que? Inteligência emocional, é inteligência emocional, é isso mesmo, sabe? As nossas emoções, os nossos sentimentos, porque não dá para continuar assim, não dá para continuar desse jeito, gente, quer dizer, a mãe não pode se expressar porque tem que ser a super mãe, o pai não pode se expressar porque ele não aprendeu a fazer isso, o que, que vai acontecer? A gente, a essa criança vai ficar sendo educada por um ditado. Ela não cresce, ela não, ela não aperfeiçoa. E é isso que a Carol fala no vídeo dela. É isso que a Carol... Tem que até printar aqui, a turma tá mandando aqui. Tamanho desespero. <risos> Ai, foi bom, até pra dar uma desestressada. Eu fico bravo ter isso com ela. Legal, fofurinhas, legal. Legal, gostei. Mandou no desespero, deixa eu mandar no desespero aqui pra ver se vai. <risos> Turma, não manda aqui, manda no direct, mas tá bom, vai, é porque eu tô no Face, no Face fica lá embaixo, eu consigo ver, aqui depois eu não consigo no Instagram, mas tá bom, manda, manda, se vocês quiserem, que eu vou dando um jeito aqui, pronto, vamos lá, né, se aceita fazer a live, vai até o final, vamos lá gente, vamos transformar isso, sabe, vamos transformar isso, vamos fazer isso juntos, Sabe, dá para buscar, dá para fazer, tem jeito novo, tem um monte de abordagem. No curso a gente fala sobre disciplina positiva, fala muita coisa. Depois tem um treinamento específico em disciplina positiva. Quem quiser a gente pode fazer junto, pode fazer o pai, pode fazer a escola, pode fazer do jeito que quiser. Sabe, quer dizer, é muito conteúdo, é muita coisa legal. Sabe, hoje dá para a gente treinar e dá para fazer isso, quer dizer, isso é o que a Carol fala, eu estou até íntimo dela, o que a Carol Dweck fala, que é a psicóloga que eu falei para vocês, que está, estuda o desenvolvimento humano, de como a gente transforma um pensamento nosso que é fixo, que eu falei para vocês aqui dessas frases que a gente fica repetindo, isso num, num comportamento que potencializa, num comportamento que gera é, crescimento, sabe, e aí a gente transforma isso, a gente transforma na gente, impacta direto nos nossos filhos, gente, sabe, tem muita coisa sobre isso, quer dizer, quando a gente fala de ter um mindset de crescimento, a gente tá falando de que, de se aperfeiçoar o tempo inteiro e tá aberto para isso, legal, a Ana tá falando de trabalho de desenvolvimento pessoal, bacana, então vem, você vai adorar o treinamento, Sabe? Vem mesmo, Diegão entrou. Legal, Diegão, um abraço, cara. Depois pega ela aqui desde o começo, que a gente falou bastante sobre isso. Sabe, sim vamos prestar atenção no que, que a gente limita as crianças. Sabe, porque a gente limita elas o tempo inteiro e a gente pode fazer isso. E na hora que a gente transforma isso, que seja por elas no primeiro momento, que nunca é, sempre é pela gente, a gente consegue transformar a gente também. A gente consegue melhorar, a gente consegue fazer as coisas. Homem paterno tá aqui, legal, é isso aí, gente. Cada vez a gente tem visto mais isso. Essa frase que eu coloquei aqui, eu vi justamente num discurso, num debate desse, sabe? De homens falando justamente sobre isso. Sabe? De como eu não podia subir, eu não podia falar isso, eu não podia chegar em casa e, e falar que tava triste, tava chateado, ou mesmo chorando. Né, quer dizer, que dia que eu podia chegar em casa chorando? Como é que essa criança ia aprender? Isso é trabalhar direto na autoestima. sabe? A gente trabalha enfraquecendo a autoestima dos nossos filhos. Perceba isso no dia a dia, gente. Sabe? É, é muito... Diegão, tamo junto. É muito forte isso, cara. Não é possível. Isso motiva vocês também. Eu tenho certeza disso, entendeu? Quer dizer, percebe. Anota num caderno. Anota, faz qualquer coisa. Faz isso uma vez por dia. Uma vez por dia. Fala assim, como que hoje eu coloco... Eu diminuo a autoestima do meu filho. Percebe, você faz isso todos os dias. Pode ter certeza. Você pode fazer isso na hora que você dá uma bronca. E não quer dizer que não tem que dar bronca, não, gente. Só que tem que saber fazer. E tem jeito pra saber fazer. Sabe, isso é ter um mindset de crescimento, é, saber, é querer se aperfeiçoar, é buscar o crescimento, é saber que não tem nada fixo, que não tem nada preso, que a gente consegue crescer e evoluir. Eu mesmo aqui no Instagram, aqui no Facebook, deixo ferramenta, ferramenta, ferramenta, ferramenta pra vocês. Quer dizer, ferramenta o quê? Dá uma olhada, esses dias eu falei sobre a mãe exemplar. Sabe, eu falei sobre a mãe exemplar, quer dizer, eu falei assim, você é uma mãe exemplar, mas não no modelo de sua mãe ideal, não, é uma mãe que dá exemplo, gente porque a gente vive disso, a gente ensina nossos filhos, por exemplo, sabe, as crianças elas formam. Esses dias eu tive uma aula disso com um neurocientista, foi uma aula mesmo, com um neurocientista me explicando isso justamente sobre essas, se eu não me engano, eram linhas de transmissão do cérebro, uma coisa assim. E aí ele falou justamente isso, que essas linhas, que esses, as memórias, elas são gravadas no nosso cérebro até os sete anos de idade, na primeira infância. O que é feito depois, só se trabalha, é, traba se tra o cérebro trabalha em cima dessas gravações, regravando, fazendo sentido, mudando, formando crenças, formando é, é, é, pensamentos, a partir disso, do que, que a gente é capaz, do que a gente não é capaz, não é? Pensa, faz o seguinte, faz um exercício rápido, pensa naquilo que te limita. Pensa naquilo que te limita, naquilo que você tem dificuldade de fazer. Mas pensa parado, tira uns 5 minutos pra pensar. Não pensa na frente da televisão, vendo jornal, não. Sabe? Pensa quietinho, tranquilo, só com você. E vê se isso não tem relação com alguma coisa da sua infância. Percebe isso, gente. Turma, tá gostando? Curte aqui. Eu vi um coraçãozinho aqui. Eu gosto dos coraçãozinho. Manda um coraçãozinho, gente. Esses dias a gente derrubou uma live com um coraçãozinho, sabia? Eu juro que isso aconteceu. Isso aconteceu. Nós derrubamos uma live com um coraçãozinho. Foi uma live com a Ana, eu acho, não lembro. Com a Carol, uma furondióloga. Vou trazer mais, tá, gente? É, e o que tem acontecido, eu tenho me transformado. está refletindo sobre aquilo. Isso. Legal, Juliana, é isso. Olha que motivador, olha que bacana. Olha que bacana fazer isso. Vamos ver, quem mais? A Luana falou que é verdade. Coraçõezinhos para a Luana também. A Juliana falou que eu gritava demais. Desde que comecei a acompanhar aqui, de 90%. Se ele viu tudo com o meu filho... Juliana, é vida, isso é vida, e tem muito mais, Juliana, você deu o primeiro passo, e assim, eu fico com muito orgulho disso, sabe, muito obrigado por você dividir isso aqui, tá, muito obrigado por você estar tá junto, sabe, é muito legal, mas isso é só o primeiro passo, dá para fazer muito mais, a conexão, ela, ó, vai longe, Vai longe, sabe por quê? Sabe onde você vai ver as consequências disso, Juliana? Não é agora, não. Agora você vê rápido, porque a mudança é muito rápida. Por isso que eu falo, trabalhar com os pais é maravilhoso por causa disso. Muda de uma hora para outra. Esses comportamentos inadequados, eles somem. Igual a Juliana está falando aqui: somem, somem, somem, somem, somem. Ah, não, isso não existe. Vem vai deixar de da birra, por limite? Hora do banho é sacrifício. Isso tudo some. Quem fez, quem está fazendo o trabalho aqui, tá vendo. É isso, some. Gente, estou adorando os coraçõezinhos, Fica é à vontade, tá? A Nalda aqui está falando, vale a pena falar que falar, salientar que independente da condição social ou região. Essa frase ameaçadora ronda praticamente todas as classes sociais. Falo com convicção porque trabalho com várias famílias diferentes. Legal, né? Exatamente. Vocês veem aqui que eu não falo sua distinção de, de nada disso, porque eu acho que não faz a menor diferença. A gente tem que saber falar e é do mesmo jeito. O Anderson fez uma pergunta e ele entrou de novo, Que eu vou responder, ele tá no Face aqui. Vamos lá, Luciano, meu filho já tem 9 anos, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo? Luciana sempre dá, sempre dá, e não tem prejuízo. Tá? Não tem prejuízo. Você entregou o melhor que você tinha naquela, naquele período. Isso é o um mindset de crescimento, é você falar assim, agora eu consigo entregar mais, eu vou fazer mais, eu vou fazer melhor, porque eu mudei, e é vale, e vale, vale mudar, vale mudar. Pode vir, Luciana. você vai ver, você vai estar tá no grupo, e você vai ver... Eu sou muito antiga na sua live. Legal, Ralana! Então seja bem-vinda! <risos> Vamos lá, o que, que o Anderson falou aqui? Léo, um dia eu fiz a seguinte pergunta ao meu filho, Marcos. Antes de eu ser pai, eu sou o Anderson. Você já procurou saber quem eu sou? Ser um super, imagina que cada um tem seu... Ser um super-herói, imagina que cada um tem seu, seu ponto de kriptonita. É isso, Anderson? Foi isso. É isso mesmo, gente. Caramba, Anderson, sempre foi legal você falar isso. Hoje eu falei isso no... Quem está no grupo do Educação Afetiva, do, do a turma que entrou aí, viu gente, a gente está com o curso de introdução afe... a, comunica... a educação afetiva. Vem para ele, deixa o telefone, um monte de gente já deixou o telefone, vai deixar o telefone aqui mesmo, que depois de acabar aqui eu vou pegar o telefone de todo mundo e mandar. E vem para o WhatsApp do blog, que lá também você fica acompanhando tudo. Lá a gente fala de emoções, fala de disciplina positiva. E hoje eu já falei disso, o que, que o Anderson falou aqui. Não tem mãe, não tem pai, super-herói, gente. Não tem. A gente pode ser os heróis dos nossos filhos, sim. Mas até os heróis têm seus defeitos. Até os heróis têm seus pontos fracos. Já viram isso? Sabe, a gente tem que começar a quebrar isso. Sabe, começar a quebrar. Ontem eu falei isso com o pai. Quer dizer, a gente, é, os últimos filmes aí, todos de herói, sempre tinha a pendenga do filho com o pai. O filho, pai. Vocês já viram isso? Guardiões da Galáxia 2... Thor, sabe, tudo, o mais antigo um pouco o Logan, quer dizer, tudo é uma coisa, filho, com pai, sabe, porque existe e porque a gente não consegue dividir, a coisa mais triste do mundo, sabe, na minha opinião, lógico, é um pai que não consegue dividir com o filho sentimentos e vai fazer isso, sabe quando? Quando tá morrendo, sabe, quando tá velho, quando já não, não porra, perdeu uma vida, desculpa, gente, falei né, palavrãozinho aqui, de leve, porque isso me deixa realmente muito puto, como que a gente perde a nossa vida, sabe, fazendo essas coisas, como a gente perde essa conexão com os filhos, sabe, como a gente deixa de viver, deixa de amar, deixa de entregar carinho, entendeu, por causa de coisas sem sentido, por causa de, sabe, é, é, enfim, é. não sei se isso acontece com vocês, vocês veem isso também com essa clareza toda, sabe, eu, eu percebo isso, fico muito triste. É... Turma, é isso É isso, sabe é, é... Acho que despertou em vocês Quem veio aqui hoje conseguiu ver isso Quem tá participando aqui no Facebook turma, é, é... Aqui no Instagram Fica 24 horas, vai ficar gravado Ok, fala pros pais Que, que, que você viu, que foi legal Chama eles para vem também, faz sentido para eles Com o curso introdutório Agora dá para ensinar um pouco mais Então dá a gente ter um pouco mais A Ju já falou um monte aqui, bem legal é, vem pro Facebook também, porque lá fica gravado, tem muita coisa, eu falei da Mãe Exemplar também, é uma ótima live, assim, a pessoa faz a live e elogia a live, né? <risos> Mas, ficou boa. Ficou boa, eu tenho exercício da Mãe Exemplar, pede, me pede direto, faz o que vocês quiserem, entendeu? Que eu vou ajudar vocês. É verdade, sempre fui mais distante do meu pai, Aí, se eu ficar, depois que eu tive filho, procurei buscar isso com ele, de abraçar, beijar e te dizer, te amar Ah, tia, você é meu herói! Ah! <risos> legal, legal, legal Diego, vem aí o tempo quando você tiver, vem participar do grupo você vai gostar bastante, lá tem muita dica tá muito legal, tem muita coisa boa lá tá, fica bem à vontade pra você entrar quando você quiser e turma quem entrou, ó, oh, legal, pessoal do Guia Viseira, aí saudade de vocês, sabia? que bom, bom, bom, bom, bom Diegão, legal, legal seu depoimento, cara, eu, isso é bem bacana, eu vou dividir aqui com as outras pessoas também, porque a gente precisa disso, sabia? a gente tem que falar isso para os outros pais, eu, eu vejo que ainda tem muitas coisas, é, sabe, a turma muito travada, muito sem saber, muito precisando de ajuda, a gente está começando a trabalhar junto das escolas também, porque tem todo um curso on online para os pais agora nas escolas, então quer dizer... É, quer ficar sabendo, me manda, sabe, vem participar, sabe qual que é o melhor, sabe qual que é o melhor? é de pai pra paz, Luciana é a mesma coisa, de pai pra paz, só se colocar lá, de pai pra paz, aparece do mesmo jeito. Diegão, cara, vem pra esse grupo do WhatsApp, você vai gostar, turma, vem pro grupo do WhatsApp que tá legal, é um grupo de cinco dias, vou explicar um pouquinho aqui então, tá, é um grupo de cinco dias falando sobre educação afetiva, o que que eu faço lá, eu entrego um vídeo e entrega uma reflexão para vocês fazerem e dou um apoio para vocês durante o dia, tá? Então, é vídeo reflexão, segundo dia, vídeo reflexão, terceiro dia, vídeo reflexão, quarto dia, a gente faz um plano de ação de tudo que a gente viu. Quinto dia, que é sexta, é, a gente tira dúvidas. Legal? Aí vocês veem como é que é. Aí fala assim: "Poxa, Léo, isso tá, isso tá bacana, eu quero mais". Isso que o Diego falou aqui é importante, Tá corrido. Tá corrido. Tá corrido pra todo mundo. E isso serve justamente pra isso, sabe? É falar, usar a disciplina positiva, a inteligência emocional, a gente saber se comunicar serve é justamente porque tá corrido. Conseguem perceber isso? É justamente por estar corrido que a gente, na hora que precisa falar, a gente precisa ser mais assertivo, mais positivo, ter controle das nossas emoções. O que acontece muitas vezes? Tá corrido, chega em casa, tem pouco tempo com o filho, o que a gente vira? Permissivo. Deixa ele fazer o que ele quiser. Porque não quer brigar, já tô pouco tempo com ele ali mesmo e tal. E é assim. Conseguem perceber isso? É desse jeito, gente. Desse jeito que vai funcionando a coisa. Tá? Mas é... É tranquilo, é isso aí. Turma, a gente tá ensinando. Regiane, legal, você veio. Vai pro... pro... Ou vê a live depois, foi bem legal a live hoje, viu, Ejane? Você ia gostar. Vai, veja ela aqui gravada, você pode ver ela de novo, tá legal. É, vem pro grupo do WhatsApp, você também vai gostar. É, ou se não, vai pro Instagram, Luciana falou do Instagram, é de pai pra paz, do mesmo jeito, você acha lá o mesmo símbolo, tudo igual. Se não achar, você me fala, Luciana, por favor. Mas vai estar tá lá, tá tudo pronto. A Juliana falou que dói fazer as reflexões e dói, sabe? Mas é friível doer agora do que doer... Quando a gente causa pequenos traumas, é filho doer agora, do que quando a gente é, dói vendo o nosso filho ir por um caminho que a gente não gostaria, sabe? Sendo uma pessoa que não é aquela que a gente gostaria porque a gente não ensinou, tá? A responsabilidade dela é nossa, lembra disso, gente. Vê... Nossa, Ju, oh. isso aqui é foda, hein? Isso é foda. Dói ver o quanto está afastando o meu filho, mas é ótimo perceber e poder arrumar isso. Dói, isso dói, isso dói e dói muito, eu sei. Quanto que isso dói. Foi por isso que eu comecei a fazer todo esse trabalho, há dois anos atrás. Porque eu senti exatamente isso aí que você sentiu. Vamos lá. Somos imperfeitos, por isso erramos. Mas o bom mesmo é nos conscientizar e tentar mudar antes, tarde do que nunca. Ser pai e mãe não é fácil, mas podemos a cada dia tentar ser um pai e uma mãe melhor. Isso é Mindset de Crescimento. Isso que a Nalda falou aqui é Mindset de Crescimento. Tá resumido a história. Vamos aperfeiçoar. Vocês já têm o caminho, é aqui, é para quem está corrido, é para quem não tem tempo, para justamente acertar de primeira. Gleici, um abraço grande, obrigado. Vilma, Vilma, vem para o nosso grupo do WhatsApp que você vai ficar sabendo mais também da educação afetiva, o grupo do Educação Afetiva. O curso introdutório, tá? Vê a live, gente. A Juliana falou um monte sobre o curso. Tem depoimento, tem depoimento no Stories. Bora. Abraço. Um beijo bem grande no coração de vocês. Gustavão, ó a turma aí. Valeu.